E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E cara, olha só Olha só quem resolveu me desafiar Fala João, beleza? Cara, na verdade João não, né? É o Bigodão Cara, saca só, velho Eu tô aqui Pra te fazer um desafio, cara. Eu tô ligado que tu ganhasse o Mago de Gelo. Então eu te desafio a usar o primeiro deck que eu trouxe pro meu canal. Que foi o Trifecta com o Mago de Gelo. Porque a minha primeira lendária também foi o Mago de Gelo. Então eu acabei montando esse deck aqui, velho. Então eu te desafio a usar ele e ganhar algumas partidas com ele, tá bom? Boa sorte, brother. Cara, eu tô ligado que deck de Flex Power, o negócio é garantido. Deck de Trifecta, nós vamos vencer todas hoje. Vou chamar uma partida. Vamos ver com quem que a gente vai jogar agora nesse. Exato momento, já não estamos jogando o Brute Squad <risos> Sei lá, falar o nome desse cara aqui, vou começar atacando o coletor Aqui, beleza, vamos ver Que esse cara vai vir pra cima, de. ó, oh, ele tá com um deck De gigante, né, eu vou Esperar um pouquinho o meu elixir carregar Vou esperar ele também um pouco, se aproximar um pouquinho Mais, aqui, e vou tacar a Minha mosqueteira, aqui Mesmo, moleque, tá Já fazendo isso, eu vou tacar Aqui, o mago de gelo, e vou Tacar o canhão aqui pra puxar, tudo Vou esperar um pouquinho ele te carregar, se não der tanto conta aqui. É, vou ter... eu sou obrigado a atacar aqui a minha Valkyria, que é pra. Ó, eu acho que vai dar bom o negócio. Eu vou já aproveitar e vou fazer o combinho aqui junto com o meu corredor. Ai, sai fora, Valkyria maluca! E junto com o Zap já. Isso, vai lá, deu. Vamos dar um dano lá na torre dele. Agora não vai ser grandes coisa, né? Mas é, um dá um dano na torre dele. Beleza. Beleza, a Valqueira vai destruir ele ali Mas eu acho que a torre mata, né? Tomara que a torre... Não, vai matar sim Vai matar sim que eu tô confiante Vou botar aqui um meu outro coletor aqui Opa, o cara já resolveu fazer o negócio canhão, canhão, canhão, canhão, canhão Isso, puxou Mas eu preciso de alguma carta aqui pra... Eita, calma aí, não foi muito boa Essa minha jogada agora, mas calma aí Calma aí Ó, vou fazer aquele meu combo Mesmo, o mesmo combo meu lá E eu preciso de veneno, cara Se eu tivesse veneno agora ia ser muito bom Veneno, veneno, veneno Vai veneno, vai veneno Vai veneno, vai, veneno. Vai, veneno. Enquanto a minha Valkyria fica ali fazendo a... Minha Valkyria Minha Mosqueteira fica ali fazendo a festa Não, beleza Zapzinho aqui Piu. Tchau, tchau pra vocês Por enquanto estamos, estamos indo bem, cara o cara deu aqui umas ateadas legal. Por enquanto estamos indo bem. Vou começar aqui, tacando a minha mosqueteira aqui atrás. Ok, beleza? Tudo tranquilo. Por enquanto tranquilo, né? Não é mesmo? Tacar o canhão aqui pra puxar essa coisa. E vou tacar a minha valquíria aqui. Vou tacar. Aqui. Meu Deus, cara! Olha o que o cara tá fazendo, mano! Mano do céu, para com isso, querido! Para com isso! Ó, vou tacar aqui, já vou fazer, já vou aproveitar e já vou usar o veneno lá. Que é pro negócio ficar ok. Opa! Ah, o Zapzinho já tinha feito o negócio lá e eu enganei Mano, olha como que tá o negócio Eita Não vou gastar mais elixir agora, acabei de fazer uma cagada Por quê? Porque eu gastei muito elixir O lance é aguentar a partida agora Porque eu acho que o negócio vai ser bom Vou tacar o corredor, não me aguentei Não me aguentei, beleza Mano, ai, vamos levar três coroas Três coroas, três coroas, três coroas Ai, ah! três coroas Uhul Mano, mano Obrigado, meu querido Flex Power. O Flex Power matou a pau aí nesse deck. Sinceramente, como vocês poder, podem ter visto, eu fiquei faceiro, né? Mano, top. Topíssimo! Topíssimo! Segunda partida agora. Junto com. Ó, vamos jogar com o Felipe. Junto não, né? Contra o Felipe. Vamos ver. Ó, começamos aqui com o corredor, zap, mago e a mosquiteira. Vou esperar pra ver se ele vai atacar alguma coisa, né? Eu vou tacar aqui, atrás do meu mago de gelo Não vou esperar não, como vocês podem ver Não esperei, né? Mas tudo bem Chegando ele mais próximo eu vou tacar aqui e aqui Ó, fiz o meu combo, o cara por enquanto não se manifestou de forma alguma né? Agora ele se manifestou Opa, ele tem... Isso, isso Tem que dar um pouquinho, pelo menos um pouquinho de dano ali Tá, beleza, vou puxar aqui, ó Com o canhão E filho... E a minha própria torre já vai matar. Legal. Ele não conseguiu encostar na nossa, na nossa torre, né? E a gente já conseguiu dar um bom dano lá na torre dele, cara. <risos> é isso aí. Não vamos, vamos comemorar antes do tempo. Não vamos comemorar antes do tempo. Porque eu, sempre que eu faço isso, sempre que come, começo a comemorar antes do tempo, eu me ferro. É sério. Vou fazer o, o mesmo ataque aqui, né? Vou jogar o Mago de Mago de gelo ali. Né? Vamos ver o que ele vai tacar. E dessa vez. Eu vou tacar o Valkyria e. Ó, beleza Se eu tiver o veneno, eu vou tacar o veneno lá Vou tacar o seu obrigado a tacar o veneno aí Mas eu acho que vai ser um, um bom ataque Já que o nosso coletor tá em campo E tá nos ajudando com o Elixir Ó, foi um bom, um ótimo ataque na verdade, cara Gostei muito mesmo do que a gente fez agora né? A gente ainda vai conseguir derrubar o Não, não vamos conseguir Mas beleza, vou tacar a minha mosqueteira Aqui Ok, ele tacou o Mago de Gelo, mas não foi uma boa ali Tão boa, vou tacar outro coletor aqui Né E vou tacar o Canhão aqui pra puxar o negócio Vou tacar aqui, eita, calma aí, calma aí que agora o negócio Azedou Azedou, azedou nada vai dar tudo certo, carrega o carrega Fazer o meu combito ali Isso, vamos levar a primeira Torre dele lá, né cara Ó, tá indo muito bem, cara, tá indo muito bem Tô, tô confiante de que a gente vai Vencer essa Hahaha <risos> Vou usar meu mosqueteiro aqui E vou usar o canhão aqui, né? Vou usar aqui e aqui atrás Ao mesmo tempo já vou... Mano, ó, ele tacou três coisas aqui no campo, né? Eu tenho simplesmente que aguentar Ali, calma aí, ó Ganhamos, ganhamos mais uma partida aí contra o Felipe Valeu, Felipe, muito obrigado Ó, vou botar aqui um muito bem pra ele E um Yes isso aí, cara. Deck de Trifecta. Eu acho que o negócio foi bom, não é mesmo? Não é mesmo, senhor Flex Power? Eu acho que o negócio foi bom, hein, cara? <risos> Eu sabia que o negócio com o Flex Power ia ser... Esse desafio. O negócio ia, ia ser bom. Ia ser bom. E agora, pra finalizar esse vídeo maravilhoso, vamos abrir esse baú grátis que tá recheado de coisa boa. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não tem. Duvido que tenha. Meu Deus do céu. Quanto ouro. Mosquiteira. Eu quero deixar minha mosquiteira no nível 6. Vai, vai. Só falta. Calma, matemática, matemática, matemática, matemática 46. e seis E os espíritos de fogo, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Gente, espero que todos tenham gostado do vídeo É muito importante que você deixe seu like aqui embaixo E que você também se inscreva no canal, beleza? Se você quer ver mais desafios como esse Flix me desafiando E alguns outros youtubers, hein? o que você acha? Deixe seu like aí, se inscreve, é nóis Um beijo no coração de cada um Valeu!